Uma parte teve que morrer, outra não consegue lembrar Quem era antes de você, também precisei matar Eu é, morei sim, mesmo sem vontade, brindei mesmo assim, me afoguei em mim, fui covarde Esquerdo Bob, de Bob na voz, é isso? Aê! Uou! Uou! o Aí, parceiro, eu vou chegando. Aqui eu tô de pé. de eu estar na cena pra estremecer sua fé. Assim que tem que ser, mando no proceder. Diz que é MC, mas cadê? Não consigo ver. Assim eu chego, chego no sapatinho. Eu vim pra acabar e caçar o famosinho. Aqui eu tô na cena, represento a quebrada. Aqui você não ganha perante a batalha. Não, cê tá ligado que eu acabo com o sistema. Você não me vê, parceiro, isso não é problema. Porque cê tá ligado, nessa fita eu faço free Não quero que me vejam, quero ver me ouvir. Se é que cê me entende nesse free. Eu quero que me ouça, meu parceiro. Meu rap é pra sentir. Porque cê tá ligado que eu sapo o seu globo. De Bob fazendo as rimas de bobo. Aqui eu tô chegando, você falou que é free. Mas cadê, cadê? Não tô vendo o MC. Aqui eu tô chegando, vou na fé e não na sorte. Harry Potter aqui, na vara não tem sorte. Pode crer, só que nessa nós vai. Cê tá ligado nessa rima, a gente nunca cai. Porque cê pode crer, mando uma rima boa, você não vê. Eu tô aqui ganhando, tô à toa. Cara, tá à toa. Você não deu start, tira essa camisa, não representa o pac. Aqui eu tô chegando, assim que eu faço Você já era, pra mim você é um cabar. Pode crer, só que agora nessa fita eu vou explicar Porque nessa fita você veio a falhar Você tá ligado, nós vai estourar champanhe Foda-se o Tupac, quero representar minha mãe Ufa! Só mandar se puder, é que você. dá um impacto se é que você tá mais mesmo. Aí a, aí sim, né, o É a mãe, né? Aí sim. É, né, eu falei, se ele fala, não, se ele meteu o ego dele agora, falou da mãe, não, não, não aí tá certo, tá certo. Contabilizem aí o primeiro round. E a mãe tá ali ainda, ó. Mais um motivo pra, pra, pra, pra fortalecer a mãe aí, certo? Deve estar fiquei tenso. E vai matar ou vai morrer. E vai, matar, ou vai, morrer. vai morrer ou vai matar. E vai matar ou vai morrer. E o que vocês querem ver? Sim, sim. Porque cê tá ligado, parça. Nessa fita não dá, não adianta, porque a rima agora vou explicar. Cê tá ligado? Porque você foi contraditório. Você fala do tio mas na rima não é notório, me entende? Porque agora a visão te ataca. Não é notório, porque você não se destaca. Se é que você me entende, você não sai da bolha da lista. Não destaca, só que eu arranco a sua folha. Notório, você não é. Aqui já tá escrito, usando até o óculos, parecendo até o Cirilo Aqui eu vou chegando, eu mostro pra você Diz que vai mostrar, mas não viu R.A.P Assim eu vou chegar, represento a quebrada Diz quem é você pra representar a rapaziada Eu faço esse som, mandando o guia bom mais uma vez Aê, cadê seu som? Cadê meu som? Cê pode parar, daqui a pouco eu vou fazer Mas não dá nada, meu parceiro, é o proceder Porque cê tá ligado, eu vou fazendo no papel Cirilo, meu som é foda, toca até no carrossel É um som acústico, pode parar, isso é foda Mas vou te forcar, vou usando até as cordas Aqui eu mostro o rap, aqui é sem estresse Fala, fala, fala, sua rima tem seguindo chiclete Não, mas não adianta do rap nunca se fuja. Porque agora a minha inspiração é de coruja Cê pode que Cheiro de e em acorda que é bamba. Tô treinando slackline. Pai é muito louco, tá pagando de coruja. Mas cadê você aí? Tá quebrando até o galho. Assim eu vou chegando. Não paro de rimar, mas não paro de representar essa cultura. É nós que tá. Vocês ouviram?